Oh, lindo Aleluia Jesus, nós te amamos, Pai Jesus, nós Não enxergamos às vezes dessa maneira Às vezes é difícil de entender assim, Senhor Às vezes dói demais para compreender Mas Jesus, se a zona de expulsão é para o meu bem Pode me tirar desse lugar Me leva para o centro da tua vontade, Senhor porque na verdade o que importa é o Senhor sobre o controle total da minha história. Mesmo que doa, mesmo que incomode, mesmo que me provoque, o melhor lugar é o centro da Tua vontade, Jesus. Se me incomodar, se me... sabe Senhor, não importa, eu só quero uma coisa, nós queremos o um plano perfeito. Aquilo que o Senhor tem para nós Não importa se o que está bom Parece tão bom Que não precisa melhorar Se o Senhor sabe que o que tem para nós É muito melhor E é isso que queremos Em nome de Jesus Amém